E aí clã aqui, hoje a gente está vindo com um vídeo diferente A gente vai fazer um unboxing do um Corsair K60 RGB Pro Low Profile Por que, que a gente comprou esse teclado? O nosso teclado é extremamente barulhento E existem muitas queixas aí no, nos comentários a respeito de como o barulho prejudica um pouco as nossas gameplays Então eu comprei um teclado mecânico Na teoria, mais silencioso ele tem todos os trick-trick, né? Tem um teclado gamer, vamos dizer assim. E vou mostrar um pouquinho a caixa antes de abrir. Um teclado mecânico, compatível para diversos sistemas. Tem o iPhone significa que ele é coloridinho. Ele é mais baixo, que se chama Low Profile. E ele usa Cherry MX Key Switch, que é o switch mais silencioso que há foi o que eu li então a gente acreditou então vamos lá abrir montar, a, montar a lateral da caixa tudo bonitinho a gente pegou na cabo e é isso vamos dar a faquinha para cortar Direto ao ponto Não é um teclado É um teclado com valor alto né? Mas ele não é tão alto Quanto alguns por aí né? Ele é mais em conta desenho em um plástico Maravilhoso A caixa é toda enroscada Para você ficar puto da vida Pequena batalha eu venci. E aqui dentro o que, que vem? Nada! Nem precisa, né? Maravilhoso! <risos> vem o um manualzinho. O fio é... é preso, não é fio solto. Os que até então são teclados com eu Modular, né? Bem bonito. Ah, ainda tem um barulho, tá? Mas é bem menos que o outro. Vamos ligar para conferir, para efeito de comparação de barulho. Bem menos, bem menos, valeu, valeu a pena. Muito bem, está instaladinho, aqui a configuração padrão, né? Fica sambando as luzinhas, e aí, aparentemente, aparentemente, foi o um investimento correto. Bom, é isso aí, se gostaram do nosso unboxing, do nosso tecladinho, Maroto, deixa o seu like, se inscreva no canal, também nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário aí pra gente, a gente, se gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Com amizade.